Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo. No último vídeo eu falei sobre promoções no poker e eu resolvi criar um grupo no WhatsApp e também no Telegram, onde eu vou disponibilizar aí algumas, alguns bônus que eu não coloco aqui no YouTube e também alguns bônus em poker e free rolls interessantes aí que de repente vale a pena. Então quem quiser entrar, vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. E muitos desses free rolls que eu irei colocar aí é, serão jogados aqui nestes dois apps que estão abertos aqui: é o PP Poker, esse primeiro da esquerda aqui, aliás, esse do meio, porque tem uma mesa aberta aqui, e esse da direita que é o KK Poker que eu conheci ele há poucos dias, mas eu, por aí ser muito idêntico ao PP Poker que eu venho jogando, resolvi abrir uma conta aqui também, mesmo porque aqui no KK Poker é em dólar e ganha em dólar é né, melhor do que ganhar em reais. Aqui no PP Poker é em reais. Aqui no KK Poker, para você jogar aqui, basta você criar uma conta e pronto, já pode ir entrando nas mesas e jogando. Claro que você vai ter que depositar né? ou ganhar algum, algum dinheiro aí através do Rose como eu fiz aqui. Esse pequeno saldo aqui foi conseguido com free Rose Já no PP Poker, você tem que depositar e também entrar em um clube de poker. Como você vê aqui no exemplo, eu faço parte desse clube aqui, Sierra.Poker. Eu achei ele na internet. Aí eu entrei lá no site oficial e tinha ID para o PP Poker basta você vai procurar aí você vai encontrar um clube de poker caso você não encontre você pode até entrar nesse aqui mesmo se erra ponto clicando nele aqui dá para ver a id do clube mas enfim tem vários aí na internet que você pode procurar encontrar e entrar nele você vê aqui a id ó 397397 para fazer o depósito aqui basta você clicar no nome do clube e vai aparecer o número do whatsapp você deposita lá e para fazer o saque é o mesmo aqui é na parte de dinheiro real e tem vários torneios interessantes que eu costumo jogar torneios de valores baixos de R$1,00, um R$5,00, reais, reais, vale sim a pena jogar. E aqui na PP Poker tem a opção aqui de você jogar gratuitamente, que é interessante apenas para você conseguir uma conta VIP, um cartão VIP. Você consegue pontos jogando Free Rolls, como eu estou jogando aqui, por exemplo, e pode comprar uma conta, um cartão VIP, que vale bastante a pena. Cartão VIP vai te dar estatísticas a mais dos jogadores quando você estiver jogando aqui na mesa. Vou ver, na verdade, estas estatísticas aqui, ó, que eu posso mostrar pelo KK Poker. Você vê aqui que essas aqui são minhas estatísticas, só que eu vou ver todas essas estatísticas de todos os jogadores. O que é, ajuda bastante para quando você estiver jogando com dinheiro real nas mesas, te dar uma pequena vantagem. Também é possível você comprar o cartão, mas você conseguindo ele de forma gratuita é muito melhor. Né? O cartão é esse aqui, ó, você clicando em VIP. É esse azul aqui que é o mais interessante. Clicando aqui na loja, no menu embaixo, você vê aqui os cartões e vê como comprá-los, O cartão Platinum, 3880 é, diamantes, que você consegue esse diamante de forma gratuita, ou também você pode comprar utilizando pontos. Você precisa aí de 388k de pontos para você comprar o cartão VIP. E você consegue esses pontos e diamantes, como eu disse, participando de free rolls. Você clica aqui em torneio global e vai ter vários free rolls aqui para você jogar e de repente conseguir um cartão VIP que vai fazer bastante a diferença quando você estiver jogando cash game ou ter meus torneios com dinheiro real. Então o funcionamento dos dois aqui é muito simples, não tem nem muito que se estender aqui. Para depositar aqui na Cacapoker você clica aqui no seu saldo vai aparecer algumas opções, entre elas Pix, também vai ter P4Fan Neteller, Ecopace. que você pode comprar o cartão VIP, custa 70 dólares mas aí né, se estiver jogando aqui e obtendo lucro vale a pena ou através de alguma promoção que esteja presente aqui. Um diferencial Aqui entre os dois aplicativos é que na KK poker tem bônus de primeiro depósito você pode ver aqui em um destes banners tem um bônus de primeiro depósito 100% até 500 dólares e o grande diferencial aqui também é que na pp poker como você viu estava com outra mesa aberta você abre a mesa em outra aba já aqui na Kaka Poker, as mesas são abertas todas na mesma aba. Por exemplo, aqui na Kaka Poker, você vê que a, a mesa abriu aqui na mesma aba. E se eu quiser abrir outra mesa, eu clico aqui em mais e vai abrir outra mesa também na mesma aba. Ou seja, para jogar eu vou ter que ficar arrastando para o lado. Ao contrário da PP Poker, que eu posso abrir até cinco mesas simultâneas ao mesmo tempo. Abrir uma mesa aqui, a mesa está até vazia, apenas para mostrar como exemplo. Posso abrir mais de uma mesa aqui na Kaka Poker, mas para jogar tem que ficar arrastando para os lados. Pequena diferença entre a caca poker e a pp poker. Bom, enfim, então é isso que eu queria mostrar aqui: dois aplicativos, depois eu vou mostrar outros que eu costumo utilizar, mas estes dois eu tenho utilizado bastante, principalmente PP Poker, mas provavelmente eu utilizarei bastante a caca poker, já que ele é em dólar, né? Vai pagar um pouco mais. Então, é isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo. E até o próximo.